E o melhor para eles envolve boa alimentação, gaiola limpa, tratamento de primeira, né? Sim, sim. Eu tenho as minhas criadeiras, tem todas um padrão de, de 70 por 40 por 30, né? É, os fundos de gaiola eu uso papel sem impressão também. né? Os banhos eu tenho a preocupação de usar sempre vinagre e um pouquinho de Ivomec para fazer a manutenção. Então, alimentação, eles têm, para gente ter uma noção, cinco tipos de petisco assim, no mês. Cada dia da semana eles recebem petisco. E eu quero aproveitar aqui o nosso vídeo e te dizer, é, eu conheci um produto há dois meses atrás chamado Fone Page. Esse produto veio, veio lá da Alemanha, lá mim, porque a minha filha mora na Alemanha e me mandou essa informação de lá e por intermédio aqui do, do pessoal daqui, a gente conseguiu comprar. É uma semente que ela é desenvolvida na África. E essa semente possibilita a prevenção da coccidiose e diversas outras doenças. né? E, e, e ela acelera de, de tal forma o metabolismo da ave, que parece que a ave, como se ela ficasse assim, com uma injeção de, de, de, de ânimo, sabe? Eu tenho usado, então, de uma vez por mês, depois as outras sementes, que é os petiscos, a de milho, uh, Senha, Quilua, que é muito bom, né? Perila. Então eu sempre, é uma forma, quando sábado e domingo eu fico mais tempo com eles, de agra agradar eles, com esses petiscos. A respeito dessas sementes que você estava falando aí, que vem de outros países, enfim, é, é, dá para encontrar aqui no Brasil? Como é que faz? Essa semente, ela vem da África, tá? Hoje já tem no Mercado Livre para vender. Inclusive, o meu amigo Ivo lá da... Fala para nós da novamente, Com... por gentileza, os nomes dessas sementes. Sim. É, Fone ou page, se entrar na minha página lá no meu Instagram, tem lá uma matéria falando dessas sementes, tá? Uh, tem a, a senha, que toda, a maioria das pessoas conhece. Quirela de milho, muita gente conhece, muita gente conhece. Eles gostam demais e é muito bom também. A quinoa. A quinoa eu já usava no tempo do estarinho. Né? A quinoa também é outra semente que pode encontrar normalmente no mercado. Né? É, e aí depois vem as frutas que eu não te falei. Né? As frutas e verduras que eu uso também. Que eu você sei que serve tem um essas sementes bom. que você está citando aí como petisco ou como alimentação principal? Como petisco. Como petisco. Como alimentação principal eu uso uma mistura de sementes que vem da Horizonte lá, que para mim é a melhor semente do Brasil, né, e uso a estrusada da Selecta, como alimentação constante. As sementes eu uso como petisco. E esse petisco você serve na unha de gato, você serve no coxo, como é que você serve? A quantidade Meia que você unha. coloca para cada pássaro? Meia unha uma vez por semana. Bom, meu acabou, já era. Já era, vamos supor, eu botei, eu, eu fiz manutenção domingo agora, né, da, da, da, da, dos petiscos. A semente que foi usada como petisco na semana passada foi a Foneopeide. Nessa semana agora, eu tenho então, um programinha ali, um calendário, eu vou usar o milho, a aquilela de milho, que é o próximo. Então, a aquilela de milho eu só vou usar daqui a 30 dias. Bacana. E esse tratamento que você... E esse tratamento que você tem feito com os teus pássaros, você tem observado uma melhora na saúde deles? E também, é bom falar, né, se você observou se eles engordaram, como é que ficou? E também, primeiro, antes de você me responder, fala para mim há quanto tempo que você já está fazendo isso? Estou fazendo isso há mais de ano. Eu fiz a preventiva em maio de todo o plantel... O peso do plantel do, por ave variou de 10,5 a 14,5 a 14 gramas. Só teve uma única fêmea que estava com 15 gramas e o veterinário aconselhou não fazer nada porque não era um peso que estava uh, excedendo, entendeu? E a parte de, de saúde 100%. 100%. O que, que eu costumo dizer, Zé, né, em relação ao petismo? Nem todos vão comer o meu Nem todos vão comer a quinoa. Nem todos vão comer a, a quirela Nem todos vão comer a senha Mas a grande maioria Vai comer alguma coisa sempre E todos esses petiscos Eles são ricos, ricos nas mesmas propriedades Entendeu? Depois então, eu você com... vai fazer uma foto Presta atenção Depois você vai fazer uma foto dessas sementes E vai nominá-las uma a uma para mim E eu vou colocá-las Lá na postagem que eu fiz Da sua matéria Lá no meu site, passadoprofessor.com barra news, Sim. eu fiz uma publicação com esse grande amigo lá e eu vou postar embaixo na sua publicação as fotos com essas sementes e o nome respectivo de cada uma delas para a galera que está aqui conhecer é, essas sementes aí. Inclusive, eu fiquei surpreso essa semana que passou me ligou um criador de Cuiabá ele cria 40 anos curió é um mestre. Ele queria que eu falasse para ele sobre a, a, essa semente, a fone page, o que, que eu podia dizer para ele. E, eu, e aí eu passei a informação que eu sabia e eu me senti muito feliz, muito feliz, né? porque foi dessa forma que eu, que eu recebi de muita gente.